Então galera, estou aqui fazendo uma road trip com minha belíssima esposa, cachorrinho. Passou então, muitas horas de estrada e resolvi regravar aqui a sequência dos Dream Killers, que são os matadores de sonhos, que são aqueles principais medos que nos impedem a seguir em frente com, com os nossos projetos, com uma vida mais alinhada com os nossos valores, uma vida mais livre, então esse, esses vídeos aqui eu vou fazer uma sequência, são vídeos mais curtinhos, eu vou falar de todos os medos possíveis que podem estar na sua cabeça, dando algumas chaves para você poder superá-los, tá? E esses medos, eles acabam nos atormentando, nos paralisando, mas uma vez que você começa a botar a luz em cada um deles, você vai entender que a maior parte dos medos são ilusões, e as ilusões elas como a própria palavra diz, elas não são realidade, então elas não, você não tem porquê ficar paralisado. É muito mais uma trava emocional, uma trava que ela ela vem de um lugar que não é direcionado pela razão, mas muito mais pela emoção, e quando você bota a luz, você consegue enxergar e observar vários motivos que estão causando essas travas, essas crenças aí, entendendo, observando, conversando com elas fica mais fácil superar. Tá? Então o objetivo vai ser trazer vários vídeos aqui para te ajudar a se destravar, a reprogramar algumas dessas crenças e alguns desses medos em busca aí de, de mais coragem para você seguir em frente na sua, no seu processo de libertação da CLT, no seu processo de criação de um negócio com mais propósito, o um negócio com a sua cara, mais autêntico, uh, seu, na sua jornada de, de iniciar um projeto que é mais conectado com aquilo que importa para você então esse é o objetivo beleza e aqui eu quero falar do primeiro deles que é o um medo que me atormentou bastante na minha na minha jornada de transição lá atrás já tem cinco anos é onde eu tinha uma carreira dez anos de, de empresa né executivo de multinacional tal então eu tinha construído toda a minha carreira com uma um padrão, um pressuposto de sucesso que eu precisava crescer na carreira, acumular dinheiro, ter um carro, ter uma casa legal, ter um título legal e quando atingisse isso tudo, eu teria atingido o sucesso e seria muito feliz. E para mim isso era segurança. E a segurança é o que todos nós buscamos. O ser humano busca segurança e a segurança ela se, apresenta, se apresenta de várias formas para cada um. Né? Para muitas pessoas é através do dinheiro, para outros é através do poder, para outras através de um relacionamento estável. E aí cada um vai buscando a sua visão de, de segurança. E o problema é que várias dessas visões do, do certo e do seguro, que a gente acaba depositando no modelo da CLT, também é uma ilusão. Porque se você parar para pensar agora, nesse momento, a Organização Internacional do Trabalho né, divulgou que, depois da pandemia, mais de 25 milhões de, empregos, né, serão, não, de pessoas serão demitidas. Então, a segurança da CLT já vai para o espaço aí, já foi pro um buraco. Se você para para analisar mais o um detalhe, né, poxa, não, meu emprego estável, é, ali eu posso confiar, não dá para eu largar o certo e apostar no duvidoso, e arrascar, arriscar o empreendedorismo e tal. Na época que eu vivia né, em multinacionais e tal, os jogos políticos eram tão grandes, tão fortes, que bastava a troca de um diretor ou você se dar mal, ou, ou não ter uma boa performance uma apresentação estratégica na frente de vice-presidentes, ou alguém te queimar para o RH, ou qualquer coisa que você fizesse, que você estivesse ali no, no topo, você poderia cair. Então era uma montanha-russa contínua ali, né, de nunca é, ter a segurança que eu achava que tinha, porque a qualquer momento poderia ter uma mudança de cadeiras lá no topo e ser é mandado embora e acabou essa segurança que eu achava que tinha construído em 10 anos. Então é uma segurança ilusória que a gente vai reforçando, a gente vai alimentando, mas que quando estoura a bomba, você é demitido e você fala, caralho, pode crer, não era tão seguro como eu achava. Ou quando vem uma crise como essa, e aí você vê né, programas de demissão voluntária, e nego cortando 30%, empresa fechando e tal, você vê que, porra, não era tão seguro assim como esperava também. Então você não precisa esperar a bomba estourar para entender que não existe segurança é, segurança é uma grande ilusão controle é isso tudo quando você vive buscando controlar tudo principalmente controlar aquilo que é externo a você você acaba vivendo uma vida muito ilusória isso daí não vai te levar a lugar nenhum só vai criar uma dependência de algo que está fora do seu controle aí é, como bom estoico que busca ser a gente sabe que não faz sentido você ficar colocando sua energia depositando sua, sua expectativa naquele que está fora do seu controle. E foi nesse momento de medo, de transição, quando eu recebi o um convite para empreender com meu primo, que virou meu mentor também, ele me disse uma frase que me marcou bastante, até hoje ele se tornou um mantra para mim em relação a, a esse medo da insegurança, medo da incerteza, medo né, de largar o certo e investir no, no arriscado, que foi, não existe segurança. A única segurança que existe a sua própria capacidade de gerar valor. Aí eu falei: caralho, brother, pode crer, porque seu foco em mim, na minha capacidade de gerar valor, é algo que está dentro do meu controle. E se eu estou gerando valor, eu estou sendo bem-quisto ou desejado aonde quer que eu esteja seja dentro de uma empresa, seja empreendendo, seja criando né, o meu projeto pessoal ou sendo autônomo, seja onde for. Eu, eu, depender da minha capacidade de gerar valor, da minha habilidade, é a minha única real segurança. E isso mudou uma chave muito forte na minha cabeça. Eu parei para pensar e falei, cara, é isso, então vou focar em mim, vou parar de depositar minha segurança no outro ou na empresa, porque se parar para pensar racionalmente não tem nada mais inseguro do que você depositar sua felicidade nas mãos de outra pessoa ou nas mãos de uma empresa, né, que às vezes nem é personificada, né, o chefe personifica a empresa, mas às vezes, nem na, nas mãos do chefe, tá? Sua felicidade. E isso me ajudou a tomar mais riscos na vida, a ficar mais confortável com a insegurança, ficar confortável com o desconforto. Porque a vida é um eterno desconforto, né? E é legal estar no desconforto em vários momentos da vida, porque é onde você cresce. É, é na, no limite da zona de conforto que está o crescimento. Né? Não quer dizer que você precisa estar na merda o tempo todo. Mas quer dizer que você, se quiser evoluir na vida, você tem que buscar o desconforto constantemente e aí a pergunta que eu te deixo aqui nesse vídeo é você está muito confortável? Você sentiu que chegou o um momento que as coisas não, cre não crescem mais, nada é diferente, você não sente mais tesão de fazer o que você faz, você está tá naquele quentinho que não é gostoso, é só um quentinho de acomodação é aquele aquela pegada, você está tá vivendo um dia após o outro, é como um zumbi urbano e aí, quando você menos espera, morreu aos 30 anos e está sendo esperado para ser enterrado aos 80. Então cuidado, porque isso é muito perigoso, tá? Então isso daqui, primeiro vídeo, se fez sentido. Compartilha com pessoas que talvez estejam com esse medo aí, de largar o certo pelo duvidoso. E isso pode estimulá-las a, a entender que isso é mais ilusão do que verdade. E que agir com coragem nesse momento, que coragem é né, agir na ausência de medo. Não, é agir diante do medo. Não existe a ausência de medo total, é agir com, com medo, mesmo assim, agir a partir do coração. E sem dúvida isso pode gerar valor na vida deles. Então compartilha nos grupos de WhatsApp, onde for. Dá o seu like se fez sentido para você, deixa a sua pergunta e seu comentário. E se precisar de ajuda, tem um monte de formato legal aí na descrição, beleza? Se vê na próxima.